chegando, chegando, chegando, é, minha amada. Tô aprendendo aqui, a Do <risos> bom, meu amor. Ótimo. Você com esses cabelos lindos, cada dia de uma cor. Semana que vem vai estar tá azul, tá, gente? Já escolhi. <risos> Muito bem, tá tudo certo. Alguém falou aqui com você, foi o, o Almir, gratidão, Kiara querida, Oi, ela também um tchauzinho pra gente. Então, hoje nós estamos à disposição. Alguém quer fazer perguntas? Depois vai ter Pode. que... A Alguém quer fazer perguntas? Live de perguntas e respostas. É isso aí. Eu acho, eu acho tão produtivo quando as lives são de perguntas e respostas. Vem tanta coisa, sabe? Às hum. vezes a gente sabe aquilo, mas não teve a intuição de falar Olá. e tal. E vocês estão querendo saber sobre aquilo. Uhum. E de repente a gente aproveita uma oportunidade dessa e começa a tratar desse assunto. É Vamos aí. lá? É Quem Com... vai ser o primeiro? Cate, por que estamos a sentir dores de cabeça e ouvidos? Certo. Gente, assim, ó, a gente tem uma parte aqui dentro da cabeça que é, parece uma, um cristal, assim, uh, que é a glândula pineal, que ela é responsável pela nossa conexão com o nosso eu superior, com os seres de luz. E o que está acontecendo? A transição planetária está num momento avançado, onde com certeza as pessoas também estão buscando conexões com seres de luz. Isso faz com que a tua glândula pineal se adapte a esse novo momento, a essas novas energias de frequências que são tão poderosas que até modificam o DNA. Então causa, às vezes, dores de cabeça às vezes tonturas, às vezes visão embaçada. Não estou dizendo aqui que não deva ir ao médico, claro que sim, eu sempre digo isso. Porém, caso for como eu, vai no médico e não tem alguma coisa física, eu entendi que era a adaptação dessa glândula que fica bem assim, como se formássemos quatro linhas aqui, fica bem no meio aqui da parte dentro do cérebro. Então, assim, em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa com pessoas desencarnadas, né, com corpos, e viram que pessoas que trabalharam a sua mediunidade tinham a presença de, uma, de um cristal de calcita dentro do seu cérebro, né? Por quê? Porque cristais né? também são multidimensionais, mas eles podem se cristalizar. Então, desenvolver esta glândula, esta parte do setor, pode causar dor de cabeça. Mas não se preocupa, não é uma coisa grave. Não é uma coisa que vai durar para sempre, não vai. Mas vocês estão desenvolvendo conexões com seres de luz invisíveis. E é por isso que está meio confuso. O zumbido nos ouvidos é exatamente a mesma coisa, né? Está aqui, né, na mesma altura, digamos, que faz um quadrado lá dentro? Então a gente sente sim. Se você soubesse o que tem vindo nos meus ouvidos ultimamente, puxa vida. É uma gritaria de, de códigos assim, de não é palavras nem nada, é pi da popara. Daqui a pouco vem, sabe? E, nossa, assim, ainda bem que eu sei o que está acontecendo. Senão eu ia ficar super nervosa. Eu ia ficar nervosa, sabe? Mas eu sei que são eles, então está tudo bem. Beth, se quiser complementar, puder complementar. Gratidão. É isso mesmo. Eu, quando paro para ficar num espaço de silêncio, não existe silêncio, né? Existe sim... Uma frequência né, que eu acesso, ela está aí o tempo inteiro. Eu só não observo porque estou no dia a dia fazendo as coisas. Quando eu paro, eu observo essa frequência. Eu não sei dizer desde quando. Né? Eu sei que de um tempo para cá eu tenho percebido essa frequência. E às vezes ela muda, às vezes ela está mais intensa, às vezes ela está mais suave. Né? Ela não é um incômodo. Né? Às vezes, é como a Kiara diz, a gente escuta um, como se fosse uma pico, uma coisa assim mais aguda. Né? Na minha leitura são códigos né? e são ativações que a gente está recebendo o tempo inteiro. Mas que a gente precisa estar atento. Se não é uma questão fisiológica que necessite de um acompanhamento médico, sim, com certeza. Né? A minha filha outro dia estava com um incômodo no ouvido e foi ao médico e estava com uma otite e precisou fazer um tratamento. Então, a gente não pode nunca descartar a questão física, se for uma coisa a qual você não tenha é, nada que, que justifique. Né? Então, fica atento, fica atento. Pode ser físico, mas pode ser também da sua abertura. Né, para receber as novas frequências, essas novas ativações. Exato. Uma outra pessoa perguntou aqui, tem muitas pessoas com dores de cabeça e dores de ouvido, gente. Então, peraí, uma pessoa perguntou aqui antes sobre também sintomas. Vocês podem falar, foi a Marley, sobre essas correntes elétricas pelo cérebro e pelo corpo? Nós somos uma rede maravilhosa, o nosso corpo é maravilhoso e tudo está interligado. Né? Nós temos sistemas vários e eles estão sendo todos, todos, todos, todos, todos modificados. Modificados através das frequências né? e dos processos energéticos que a gente faz. Né? Nós fazemos muitas ativações. Uhum. E toda vez que a gente entra em contato e a gente permite que as liberações sejam feitas né, e as novas frequências possam entrar, aí eu ia perguntar uma questão mais de, de explicação fisiológica, né? Que quando a gente faz as liberações, o nosso corpo cria novos espaços. Aquele espaço que estava... É, que é tudo é energia, né? Então, a gente tem as nossas densidades e as nossas limitações que estão parte do nosso corpo, do nosso ser. Pode ser físico, pode ser extrafísico, físico tá? os dois, tanto faz. O que acontece? Quando a gente faz uma liberação, cria espaço e esse espaço é preenchido pela luz que está chegando ao planeta. Então, algumas pessoas sentem esse, essa corrente elétrica percorrendo o corpo. É normal. Principalmente se você estiver num momento de meditação, de conexão, se você estiver numa sessão energética. Então a gente sabe que realmente né, é, essas coisas acontecem. E por que mais no cérebro? Primeiro, porque o cérebro é onde estão armazenados os nossos pensamentos e onde nós precisamos liberar é, de uma forma mais significativa. Por quê? Porque o cérebro ele precisa se conectar ao coração. Nosso cérebro ele não vai ser descartado. Né? Ele vai estar a serviço do coração. Né? Então, o coração era visto apenas como um músculo que apenas bombeava a sangue para o nosso corpo. Mas o coração não é o único músculo que não tem câncer. Ele não tem câncer. Todos os outros órgãos do nosso corpo, né, ossos, pele, tudo, pode adquirir. O coração, não. E os cientistas estão descobrindo que o coração, ele é um cérebro. E nós que estamos trabalhando com a espiritualidade, nós sabemos que o portal da ascensão, o portal da transição é o coração. E nós estamos fazendo muitos trabalhos para a abertura do coração. E o cérebro, ele vai trabalhar a serviço do coração, que é onde está a sede do ser, tá? E, então a gente começa a, essas liberações, essas ativações de no o nosso cérebro, até porque lá tem a pineal também, né? Que tem essa, essa, essa função. Como é para vocês quando vem um malar, não sei o que. A palavra ficou pela metade. não veja aí o que, o que foi que você perguntou. Ah, eu não acho. A... É porque está lá é em cima. Que... Ele, perguntou é... ele perguntou depois. Como é, Como para, é para você, você? Como é a expansão de consciência? Como vem o mundo depois e o que mais vem? Uh, tá, minha vez. Assim. Um, ao, meu, ao meu ver, a minha experiência é que a gente escolhe fazer liberações de vários formatos Às vezes tu entra em profunda conexão com teu eu superior e pede para ele limpar bagagens que já não servem mais Tu pode fazer decretos quânticos, tu pode fazer terapias quânticas e aí tu vai liberando espaço, não precisa ser uma terapia, pode ser uma autoterapia, uma autocura. O que, que acontece quando espaços são liberados, a luz entra, como é que a gente vê o mundo depois? Milhares e centenas de milhares de coisas mudam, ao meu ver. Vou falar aqui algumas principais no meu sentir. O que eu percebi é que eu comecei a enxergar há tempo já. Tu começa a enxergar uh, a essência de cada ser humano. Tu não enxerga mais só as palavras ou o formato físico, uh, assim, exterior das pessoas. Tu começa a enxergar o coração delas, o sentir dela. Tu começa a perceber veracidade, amorosidade verdadeiras nas, nos seres humanos. Uh, tu começa a valorizar mais cada momento com a natureza, tu percebe que a natureza é uma conexão com Deus muito profunda e que ela te traz muitos benefícios. Então, tu olha diferente para ela. Tu começa a olhar diferente. Eu comecei, né? Outra coisa muito importante, isso demorou mais para chegar devido às crenças limitantes. Eu comecei a perceber que Deus não estava fora, que ele estava dentro também, ao mesmo tempo que estava fora, ao mesmo tempo. Eu comecei a perceber que não fazia sentido implorar, ajoelhar e pedir coisas para um ser que é tanto quanto eu que está dentro de mim e que isso não é agradável para ele. Uh, a gente fala com Deus do mesmo jeito que a gente fala com o nosso melhor amigo. A gente conversa com ele. Uhum. E aí tu entende que tu não tá separado. Quando tu entende, mas isso assim, vai, tem que coelizar, né? Quando tu entende que não tá separado, tu começa a ter uma percepção diferente da vida. Tu não te sente mais culpado, sujo ou... Isso ou aquilo, tu começa a perceber que tudo é evolução, tudo é crescimento, tudo é aprendizado, e tu te une mais à fonte. Foi essa a minha percepção. Outras coisas também, mas as principais que me vieram aqui para estar tá colocando que acho que vão ser contribuição foram essas. E não sei se a Beth quer complementar, não sei se eu respondi a pergunta. <risos> É, a expansão da consciência, é, existe uma, uma ideia para mim, né, no meu ponto de vista, é ruim com relação à expansão da consciência. As pessoas acreditam que expansão da consciência é uma coisa de outro mundo. A expansão da consciência é um processo onde a gente caminha dia a dia e de repente a gente se dá conta de que algo mudou. Então, assim, a expansão da consciência é quando você passa a observar coisas que você não via. Por exemplo, é, tomando o exemplo da Chiara, né? a gente não via os outros seres como sendo amorosos, como sendo é, participativos desse processo que nós estamos. Né? A gente não conseguia olhar a natureza, alguns de nós, alguns são há muito tempo devorados, Outros da natureza, outros não. De uma forma mais amorosa, mais amigável e reconhecer a contribuição que a Terra e a natureza é para nós. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente está num processo de expansão da consciência. Quando a gente não vai para briga com outras pessoas, quando a gente sai de é, de ciclos, tá? onde as pessoas estão falando da vida alheia, quando as pessoas estão levando e trazendo fofoca, é, quando a gente já não tem vontade de comer ou de beber determinadas coisas, a gente está expandindo a nossa consciência. Quando a gente sente a necessidade de sentar para silenciar, para meditar, para entrar em contato conosco mesmo, isso também é a expansão da consciência. Cada um vai atingir tudo, mas não ao mesmo tempo nem da mesma forma. Cada um vai ter o seu de caminhar. Como eu disse, tem pessoas que há muito tempo estão profundamente conectadas com a Terra mas vão aprender outras coisas que não é aquilo. Outras pessoas que não estão tão conectadas com a Terra vão começar a se conectar. Então, o processo é um processo lindo, mas é a descoberta do novo na sua vida, da nova forma de você estar na vida, da, mesma, da, da nova forma de você olhar para as coisas, para as pessoas, para as situações. Isso é expansão do consciência. É você começar a perceber tudo aquilo que chegava para você e você não dava valor. Hein? Todas as informações, até mesmo de você mesmo, que antes de você julgava, você para de julgar e você para de se culpar e você passa a viver de uma forma diferente. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. É, as pessoas estão falando muito ainda de sintomas físicos, né? Uhum. Da pressão sempre na cabeça quando medita. Uhum. Uhum. Isso tudo é, é, é luz, é frequência. Né? Uhum. É. A gente determinadas frequências e a gente tem determinados sintomas. Né? Mas, assim, eles não são sintomas tão horríveis, digamos assim, ou muito intensos. E se for, a gente pode pedir para que não seja. A gente conversa com o nosso corpo, a gente conversa com o nosso período, e pede para que não seja dessa forma, que seja com mais leveza, né, Chiara? Isso, uh, muito bom uh, essa, lembrar disso que a Beth colocou aqui. Uh, a gente pode também conversar com seres de luz. Eles... Uh, é bem diferente, assim, não precisa ter um ritual nem nada. Vocês podem dizer para o seu eu superior, olha, eu preciso que vocês façam as liberações enquanto eu estou dormindo, porque nesse momento eu estou trabalhando muito. Né? Vocês podem pedir para que as coisas aconteçam de uma forma mais sutil Até falar assim, olha, eu gostaria que fosse mais aos poucos, mesmo que demore um pouquinho mais Vocês podem conversar com os seres de luz para que seja mais sutilizado esse processo Só que às vezes, mesmo assim, vocês vão continuar sentindo quando vocês continuarem sentindo, mesmo depois que vocês conversaram, é porque vocês não sabem, mas o seu eu superior, o seu ser, ele já está pronto para receber, ele, tu também, de momento inconsciente, tu pediu, tu disse eu quero logo, e ele vai fazer. Então, assim, gente, se segura, tá? o barco está tá balançando. Tá? Daí tu te segura, daqui a pouco ele vai parar de balançar Não tem problema, calma, vai ficar tudo certo A gente tá aqui trazendo esclarecimento Justamente para ajudar a ter essa visibilidade melhor, mais tranquila Não se desesperar, certo? Eu acho que deu uma falhadinha na tua internet, Beth uh, Mas tu tá... Tu tá na conexão, né? Tá, tá boa, né? É. Tá. Eu tava mandando aviãozinha. Ah, tá, tá, tá. <risos> tá é. boa, entendi, entendi. Tem uma pessoa Aí tem um... pode falar. É. Não sei se você viu uma, uma pergunta antes da minha, eu acho que eu passei todas ali. Como fazer essa liberação para liberar espaço? Quer responder ou quer que eu responda? Pode responder, meu anjo. Olha, gente, eu gosto muito de, de trabalhar com isso. É... E eu sempre explico que nós temos dois movimentos. Né? O primeiro movimento é o de contração. O movimento de contração é quando nós estamos com medo, irritados, zangados, tristes, a gente tende a fazer isso. Né? Nosso nossos ombros fecham para frente e a gente fecha o nosso cardíaco. Tá? E o um movimento de expansão é um momento de abertura. Então, você pode observar aquelas pessoas que são muito reclamonas, briguentas, rabugentas, elas têm uma postura de andar e de estar na vida fechada. Né? É para uma pessoa triste, desanimada, com depressão, ela está assim, caída, né? tudo fechado alegre, brincando, dançando. Ela está aberta. Né? Então, o que, que acontece? Quando a gente está contraído, a gente está todo preso. As nossas células, elas ficam todas presas, condensadas, amassadinhas umas com as outras. E o que, que acontece? Ela não tem como se movimentar. Ela não tem como vibrar. Se ela não tem como vibrar, ou se ela pouco ela está com uma frequência baixa. Quando a gente está aberto, as nossas células têm espaço, então elas começam a vibrar mais alto, a nossa frequência fica mais alta. Então, todos os trabalhos que nós fazemos de liberação, não só os energéticos, mas principalmente os de consciência de mudar a nossa postura de estar na vida de forma consciente, faz com que a gente se abra. Então, quanto mais a gente se abre, mais vibração a gente tem no nosso corpo. Mais luz chega. Quando a gente trabalha liberação de crenças, desapegos, soltar as coisas, a gente também abre espaço celular. Dentro do nosso corpo. E isso vai sendo substituído por luz. O nosso corpo ele está mudando da base de carbono para a base de silício. que é que está... Nós estamos passando por essa transformação no nosso corpo físico. Então vocês imaginem a potência que é essa transformação que a gente está passando. Vocês acham que passar de uma base de carbono com uma base de silício é uma coisa assim? Não. É um processo. Então, requer muita transformação e requer muita abertura. Aí vocês podem me dizer assim, quando eu estiver totalmente expandida no meu corpo, né, e os meus ombros estiverem abertos, o meu coração estiver exposto, o que é que acontece? que outra expansão eu posso ter? Qual mais expansão eu posso ter? Você começa a expandir para do seu corpo. Aí você começa a sentir as suas células e as suas moléculas fora. Você está expandindo. Você está expandido. Às vezes, a gente expande tanto que a gente perde a forma. E esse é o processo essa expansão. Porque nós somos consciência. Só que uma consciência que está contraída. E ela está se expundindo, abrindo. A gente abre, gente, o coração, o cardíaco, a gente abre tudo. Abrir o cardíaco tem como premissa básica baixar todas as barreiras e ficar vulnerável. E nós temos muito Medo de estarmos vulneráveis. Porque a gente não confia no ser humano. A gente sempre acha que a gente vai ser ferido, que a gente vai ser é, machucado, agredido. E aí a gente está sempre achado. Né? Quer... Completar, Chiara. Só quero testar uma coisa, está me ouvindo agora, Beth? Deixa eu testar se. Estou te ouvindo sim Agora não tô Então, Agora eu... Tô eu descobri que eu posso tirar E quando tu tá falando Porque uh, às vezes tem uma moto Aqui na frente que fica E aí a pessoa tá falando Mas tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Bom, eu, eu tenho uma pergunta aqui direta para você. Você está vendo a pergunta dele? Pode falar, Beth, porque eu não consegui voltar para as perguntas anteriores. Kiara, querida, boa noite. Estou ouvindo muito falar sobre os arquitorianos. São eles os seres mais tirantes da nossa evolução coletiva? Certo, boa pergunta, gratidão, querido. Só queria mandar um beijinho aqui rapidinho para minha sobrinha, Lívia, tatuadora, linda, que está aqui me olhando. Te amo, tá? Minha lindeza. Bom, uh, os Arcturianos são seres maravilhosos que estão atuando fortemente aqui na transição planetária, mas tenho que dizer que não são mais do que os outros. Existe toda a confederação galáctica... Que está né, na responsabilidade da transição planetária E, na verdade, todos estão atuando juntos Os pleiadianos estão atuando em setores mais tecnológicos Eu estou falando intuitivamente aqui, tá, gente? Talvez vocês tenham lido diferente, mas não tem problema uh, né? é, tudo, é, tudo é informação e amor Então, uh, será que parou a internet? Pessoal, uh, digam aí se voltou tá a intervíduo, tranquilo. Tá? Tá, tranquilo? tá? Perfeito. Então, assim, a transição é um evento gigante, né? E ele conta com vários seres extraterrestres. Então, nós temos os arcturianos trabalhando principalmente com curas, curas de todos os tipos, emocional, espiritual, vidas passadas, vidas pretéritas, também os pleiadianos trabalhando com várias coisas, tecnologias, cura também, todos trabalham com cura. Os sirianos, os andromedanos e, assim, os mestres ascensos, Sananda, todos desenvolvendo um papel. E, obviamente, aquele que trabalha assim com a Beth, o Ashtar Charan, né, que é o, o comandante, né, supremo, né, Desse, dessa equipe, né do Comando Estelar, todos estão trabalhando juntos. O que eu acho muito lindo é que eles colaboram uns com os outros o tempo inteiro. Ontem até a gente estava conversando na live, eu e o Matheus, porque a gente às vezes vai fazer um trabalho com o São Germain, e daí de repente aparece ali os arcturianos e os sirianos. Claro, porque não é assim, entendeu? É tudo muito em parceria, é tudo muito. Oi, Sabine, tudo bom? Oi, Cris, é tudo... oi Cláudia, tudo bem? Desculpa. Então é tudo muito em parceria, eles trabalham em conjunto e cada um tem uma, um foco. E eles trocam entre si também, porque eles querem mostrar, às vezes, às vezes uma vez eu fui canalizar num, num evento não, num, né, numa cerimônia do Sagrado Feminino. E escreveram lá, um, como é que disseram, uh, a ah, canalização dos arcturianos. E eu comecei todo cheio de grau, <risos> cheio de grau não, mas toda empolgada. Os arcturianos, os arcturianos, quando chegou no final da canalização eles se apresentaram e, e, e eu não queria falar o resto, mas eu, e o Cryon do serviço magnético, entendeu? Eles estão juntos, eles estão em conjunto, eles trabalham juntos, então assim. Cada um desempenha um papel maravilhoso, mas todos estão trabalhando conosco. A Terra está no foco da galáxia agora, porque ela é o último planeta que está entrando mesmo na 5D da Via Láctea e ela também está num momento importante, né? A gente está quase... Gaia já entrou na 5D, mas está quase muitas coisas indo para 5D, então nós estamos num momento importante. A Confederação está aí para nos ajudar. E a Beth, né? Agora eu gostaria também que, de pedir para a Beth complementar, que eu acho muito bonito, sobre o papel do Ashtar e sua equipe nessa transição, Beth, que eles trabalham juntos, né? Gente, a Confederação Galáctica tem inúmeras raças trabalhando. Algumas a gente conhece, outras a gente não conhece. Existem aqueles que se comunicam mais, aqueles que se comunicam menos. né? Uhum. Então, hoje nós temos muitas comunicações. Né? Os que estão mais em voga são os Pleodianos, os Arcturianos, os Estirianos, né? assim na linha de frente. Né? Uhum. Nós temos muitos dos Venezianos, dos Marcianos, dos Andromedanos, dos Antarianos, dos centauri Centaurianos, Os ou Alfa-Centaurianos. Temos os Orianos porque a gente não ouve falar, uhum. porque cada um tem a sua função dentro da, da confederação e eles assumem papéis diferentes, né? eles, até, eles assumem é, responsabilidade diferente, digamos assim. É como uma grande empresa. Né? Precisa que tenha um diretor, precisa que tenha aquele que faz a parte burocrática, tem aquele que precisa da parte criativa, tem aquele que precisa, que, que faz a parte de marketing, né? tem aqueles que tem, são do RH. Né? Tipo, uma empresa maior vai ter um médico ou uma enfermeira para prestar primeiros socorros caso haja necessidade. E assim é. Cada um tem o seu papel e a sua função. Alguns são mais próximos que outros, né? são mais visíveis para a gente é, em canalizações. Mas o que está acontecendo, na minha percepção? Tá? Nós estamos expandindo a nossa consciência. Nós expandimos a nossa consciência, a gente, nós estamos nos conectando aos nossos fractais. Os nossos fractais são de outras constelações, de outras estrelas. Então, muitos canalizadores estão canalizando seres né, de outras estrelas, que são menos falados, né? Menos é, alardeados aqui. Uhum. Mas eu também comunicação de muitas outras asas menos conhecidas. Aí, por exemplo, tem uma, tem uma fractal danuziana, maravilhosa, tem outra andromedana né? e tem uma antariana aí também se, se manifestando. Então, a gente vai trazendo essas, essas essas consciências que trazem frequências diferentes. Né? Cada um trabalha com um tipo de frequência. Não é que seja melhor, nem pior, nem mais forte, nem mais, nem mais fraca. Né? Apenas são frequências diferentes. E nós aqui recebemos também de forma diferenciada, da forma que cada um está pronto e preparado para receber. Então, quando está quando uma nave né, e está trazendo frequência para a gente, por exemplo, eu faço estações energéticas, né? amanhã mesmo tem uma. Uhum. Sempre tem ativações nessa, nessas sessões. Aqui às vezes está comigo também, né? Uhum. Naquelas mais. É, tem as ativações. Aí é, eu perdi o que eu ia falar por me perdi. Não, não, não, Beth, não sei do que está reclamando, minha flor de lótus, porque eu ando perdido o dia inteiro. É bem assim, é bem assim. Mas, enfim, o que eu queria dizer assim, nas sessões, é, cada sessão vem uma equipe diferente. Então, as pessoas recebem frequências diferentes, ativações diferentes. Então, elas podem integrar de forma diferente. Existem pessoas que têm mais afinidade, digamos assim, com os arturianos e seguem muita coisa dos arturianos Outras pessoas têm afinidade mais com os pleiadianos, seguem mais coisa dos pleiadianos. Outras têm mais com os sirianos, seguem mais com os sirianos não tem nada errado. É uma questão apenas afinidade onde está a nossa genética né? e a gente se afina com isso tudo. Eu trabalho com comando, então de alguma forma eu não tenho muita predileção, digamos assim, uhum. por alguma raça específica. né? Então, eu, eu gosto de trabalhar com todos eles, eu olho todos como iguais, todos como colaboradores nesse grande momento que a gente está passando. Eu aconselho a todos a se abrirem dentro das suas possibilidades né, para receberem de todos, porque a contribuição é imensa. Aí a Marlene disse que agora sua gargalhada aqui, eu não sei quem não gosta Gratidão, gratidão, gratidão hum. Eu estou que... tentando passar aqui é, pensando... fazendo... ah, A Beth procura a pergunta Eu fico aqui dando gargalhada, estou brincando Pessoal, Sim. a Beth está fazendo um trabalho Muito bonito uh, Com os pleiadianos, anos Então, assim, o grupo de agora né, Já está fechado a próxima turma é daqui a, alguns me... a dois meses, eu acho. Eu vou estar na próxima turma com a Beth. Então, gente, se Sim, quiser uma sobre um trabalho de ativações com os players de anos, para quem gosta, né? Dá uma conversadinha com a Beth, manda um direct, porque eu tenho amigas que estão fazendo e me disseram que estão gostando muito, que está sendo muito positivo. Então... Dá uma passadinha lá no Ser das Estrelas. Aqui achei uma pergunta. <risos> Colocar aí agora. Não, eu não achei é. Aqui, tem uma pergunta assim. É, pode ser também missão em conjunto já pré-terminada? Existem pré-acordos, né? Quando a gente vem, a gente firma pré-acordos. Né? Nós viemos, por exemplo, para ser os trabalhadores da luz. Né? Uhum. Muitos de nós veio com um pré-acordo de atender nessa, nessa encarnação. Uhum. Outros não. E ok. E a gente vem em equipes, né? a gente vem em grupos, em egrégoras. E a gente se encontra em determinado momento e a gente se reconhece. Isso uhum. é muito lindo. É muito lindo. É, porque a gente se encontra e a gente se conhece de outra época, de, de energeticamente. Então a gente não precisa daquele tempo né, que a gente leva para construir uma amizade. A amizade já está pronta, a gente só leva adiante, né, não é não, É, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, as conexões espirituais, digamos, para tu ascensionar com tal ser, começa com tal ser, elas vão vindo direto para o teu coração vai ser atraído para lives, para vídeos, para textos, para livros, que a tua conexão vai se abrir mais facilmente. Isso é maravilhoso. Então, às vezes as pessoas vão direto para os Arcturianos, porque elas têm uma conexão forte com eles e depois elas vão se abrindo e vão se conectando com outros seres, né? E às vezes elas vão direto para os Pleiadianos e assim vai indo mais de um jeito ou de outro. Todo mundo acaba depois de um certo tempo se conectando com vários, porque eles trabalham juntos, né? Eu, por exemplo, no meu caso, né, sou arcturiana uh, quase que, né, muito fortemente arcturiana, né? Apesar de que a nossa origem estelar, ela sempre tem uma variação, a gente fica mais tempo, a gente pode ter uma origem no planeta, mas a gente passa por outros planetas, depois a gente se fragmenta, vem para a Terra, né? Então assim, eu sei que a minha fonte primordial é muito, muito, muito arqueturiana. E muitos que me buscam, que buscam, né, os meus trabalhos e tal, também tem essa força arquituriana. E para cada um vai ser um jeito que importa, assim, é que tudo é da luz, né? E até uma vez até falei para a Beth, né, Alguém falou, ah, não, eu acredito até em seres, uh, Arcanjo Miguel, alguma coisa, mas ET não, isso aí é muito estranho. Na verdade, não é muito estranho. Talvez seja estranho para alguns e está tudo bem também, está ótimo. Só que eles são espíritos também, independente de qualquer coisa. Então, assim, espíritos de luz, espíritos de amor, espíritos de compaixão, isso é o que importa. Às vezes, se tu não te sentir bem, se conectar com uma consciência extraterrestre pode se se, né, se conectar com seres que são mais, sei lá, Arcanjo Miguel, Sananda ou uh, Mestre Larion. Existem muitos seres. Não importa. Todos são espíritos de muita luz. Certo. A Helena está aqui dizendo que ainda temos os intraterrenos. Pois é, nós temos os memorianos, os atlantes, né? Nós Isso. estamos com o. Um livro, é, começamos hoje, pelos dois, né? Que fala sobre Lemúria, né? Adão, senhor, sacerdote, trouxe pra gente um monte de informação, uhum. e então a gente vai tá levar isso adiante. Teve uma pergunta lá atrás que eu me recordo e eu vou trazer ela aqui. Dizendo assim, como que a pessoa passa a perder a conexão com algumas pessoas e começa a se conectar com outras. <risos> Ah, essa é a história Sim. da minha vida. Só isso, pré-conhecido. Sabe, sabe o agente de você está é, contraída? Você vivia num grupo assim, ó. Ou fechadinha. E aí agora você está em num grupo assim. E aí quando você chega lá no grupo assim, você já não se sente mais pertencente. Já não é mais no seu grupo. Já não faz mais sentido, porque as conversas não fazem mais sentido para você. Você não quer mais saber da vida de ninguém. Você não quer mais saber de fofoca, você não quer mais saber de fofoca política. Você não quer mais saber de nada disso. Você quer viver em paz, você quer entrar no seu espaço interior, você quer se conectar com o superior. E você começa a buscar pessoas que falam a mesma linguagem que você. Você não quer... Mas aquelas pessoas que não falam. Você vai contar alguma coisa a pessoa não acredita, que nem a Tiara estava falando. Ah, não acredito em ET. você está fazendo trabalho em ET? Você está recebendo ativação em RP, E aí você vai falar com a pessoa e a pessoa... Que isso não existe? Não tem... Para, não tem conversa, aí não tem mais ressonância. E aí a gente se afasta. Não faz mais parte daquele grupo. Aquele grupo vai me achar sempre estranho. Se você não puder sair do grupo, ok, se mantém lá calado, falando trivial, né? conversando na que não, um... não, não mexa muito na sua energia e pronto. E leva adiante. Mas que outras pessoas vão chegar? Sim, a Marlene disse assim, eu fui atraída para você, não sei nem como chegar aqui. Muitas pessoas, nesse, nesse processo mesmo do, do aprofundamento, eu entrevistei umas pessoas, né, Para ver se elas estão prontas para participar do trabalho. E elas diziam assim, eles diziam assim, como você chegou até mim? Não sei. Eu só sei que eu cheguei até você. Eu abri lá e você estava. Então, assim, a gente é atraído energeticamente. Nós passamos a ser ímãs. Na verdade, nós somos ímãs o tempo inteiro, né? mas passamos a ser ímãs da frequência da luz. Então, se naquele... Querido que você está, você ainda está se sentindo um pouquinho sozinho, relaxe. Porque daqui a pouco tem um monte de gente pensando igual a você, uhum. no seu canto. É. <risos> que resposta linda, Beth. Muito obrigada. É muito claro. importante, gente, vocês também não se culparem, nem se sentirem mal por não estar se conectando mais com pessoas do passado. Ou seja lá quem for, que né, não está rolando... Uh, não deixem a culpa também, porque às vezes vem julgamento, ah, como você está estranha, como você está se sentindo superior, como você é isso, como você é aquilo. Na verdade, não tem nada a ver com superioridade. Tem a ver com o formato que nós estamos escolhendo nos, nos, né, nos conectar agora com pessoas diferentes. Todo mundo aqui, mesmo que não tem nada a ver com ascensão, Todo mundo já teve fases na vida em que gostava mais de, sei lá, por exemplo, videogame. Então, tu te conectava com pessoas que jogavam videogame, que conversavam sobre isso, trocavam ideias, faziam coisas juntos. Depois, por algum motivo, tu mudou e foi para uma outra coisa. Cara, tá tudo bem, sabe? Tu vai agora tá conectado a uma outra atividade e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é superior inferior, não tem nada a ver, é só assim... Uhum. Uh, imagina você não está mais interessado naquilo, né? E fica ali insistindo no meio do pessoal. O pessoal está falando sobre videogame e o pessoal está combinando um programa lá para fazer uma competição. Você não está não tá mais conectado aquilo e fica ali insistindo. Aí você vai entrar de uma forma inconsciente num processo de tristeza num processo onde você vai se sentir. Excluído Você vai achar que as pessoas não gostam de você E aí isso vai baixar a tua vibração Porque é óbvio, sabe? Então não precisa ficar insistindo Simplesmente seja amoroso com eles Enquanto tiver que né, cruzar com eles no trem Ou no ônibus Ou em algum momento Numa festa E depois segue a tua vida Segue com as pessoas que agora estão ressoando Nas mesmas coisas que vocês estão Se vocês estão... Gostando de falar sobre espiritualidade, ascensão, ou sobre sei lá o quê, vão, vão em busca dessas pessoas. Por que não? É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Não se curtam. Não se curte. A médica, uhum. América que é a família que está falando. Lembra, Beth, como em um atendimento nosso, nossas egrégoras se apresentaram e começaram a trabalhar em conjunto? É isso mesmo, as egrégoras se trabalham em conjunto, tá? E quando a gente se abre para trabalhar em conjunto, acontece. Eu estava no, no trabalho da Marisa, lá no Rio de Janeiro, que foi o projeto Sananda, né? Uhum. E ela disse, sua egrora está aqui tá trabalhando. Estava lá trabalhando trabalhando no meio das outras, e tá tudo certo, porque a gente já é sem contribuição, <risos> eu já falei trabalhando com a Tiara e o Matheus, a Sabine já me viu lá, né, Gregorabella, né, a Marise, Aham. disse que a gente trabalhou na mesma Nave, então tá tudo certo, gente. <risos> tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo perfeito, tudo está onde tem que estar, no momento certo. Então, vamos canalizar? Vamos, quem começa? Quer que eu Bom, vamos lá. Vamos ver o que estes bonitos e amorosos seres têm para trazer para nós. Hum, vamos fazer barulho hoje, tá? Vamos lá. Saudações, amados irmãos estelares. As perguntas que vocês trazem são sempre, sempre, sempre apropriadas. Porque elas trazem as questões que muitos estão vivendo neste momento. Porque se abriram para uma conexão mais profunda com o seu próprio eu superior. E isto pode sim ser desconfortável num primeiro momento, porque isso é muito diferente de tudo que vocês viveram, não só nesta vida, mas também em vidas passadas. Vocês agora decidiram se movimentar num formato diferente e é claro que haverão ajustes frequenciais para que tudo fique alinhado. Vocês estão entrando na ressonância da 5D. E algum as coisas têm que ser deixadas para trás. Quando vocês escolhem se mover para ascensionar, esta é uma decisão que inclui diversos movimentos energéticos no seu corpo, na sua alma, no seu emocional. Vocês podem não falar desta forma, vocês podem pensar, eu decido ascensionar e ima imaginar que tudo vai ser muito fácil, tranquilo, e nós queríamos que fosse. Mas precisamos ser verdadeiros acima de tudo e transmitir a informação, o esclarecimento. Amados, deixar velhos paradigmas para trás inclui sim deixar velhos pensamentos, velhas emoções, velhas verdades que foram colocadas em vocês e que eram mentiras. Vocês começam a deixar estas coisas para trás e cada vez mais entram em ressonância com a luz. E é nessa grande ressonância que vocês sentem desconfortos físicos. E, na verdade, realmente não são coisas graves, não são coisas. Que vão desestabilizar vocês. Principalmente se vocês fizerem a sua parte, vocês podem sim amenizar estes movimentos, e vamos aqui aproveitar para dar algumas dicas úteis e práticas para o seu dia a dia. A Primeira e mais importante Parem de resistir ao novo Parem de ter medo do novo Parem de ter medo De que se as coisas são fáceis Provavelmente vão dar errado Saiam desse velho condicionamento Saiam daquelas coisas Que sempre fizeram vocês Criarem que tudo tem que ser difícil, cansativo, trabalhoso, em luta e tudo mais Comecem a soltar estas coisas Comecem a deixar-se levar pelo fluxo da luz O fluxo da luz cristalina que está em seu planeta Relaxe mais Caminhe na natureza, peguem sol, dêem-se tempo para dormir mais. Se o seu corpo pede mais sono, é porque ele tem mais ajustes a realizar. E vocês resistem dizendo que tem um monte de coisas para fazer mesmo quando não é obrigatório. Ajudem-nos, deitem, durmo, descansem, passem um tempo com os animais, passem um tempo na grama, deem-se a oportunidade de ficar em paz. Não busquem coisas que te deixam triste, que te deixam nervoso e as quais você não tem como intervir. Busquem coisas saudáveis para os seus cinco sentidos, para a sua visão, olhar para coisas que são mais saudáveis, coisas felizes e harmoniosas. Ouvir coisas que alimentam a sua energia com luz. Sentir coisas que agradam o seu sentido do tato. Abraçar uma criança que você ama. Abraçar um animal. Tocar nas árvores. Abraçar as árvores. Isso é alimentar o seu tato com coisas muito saudáveis. E isso vale para todos os seus sentidos, amados. Filtrem. O que estamos dizendo aqui é que fica mais desconfortável e doloroso quando vocês não selecionam o que botam para dentro de vocês. Quando vocês inconscientemente buscam cenas, telejornais, Coisas que te deixam muito angustiado, triste, nervoso. E vocês vão lá e buscam mais, e buscam mais, e buscam mais, e esquecem do filtro. O filtro que te coloca em maior facilidade de conexão conosco. E obviamente... Deixa a luz entrar de forma mais fluida. É isso que estamos tentando fazer em vocês. Vocês disseram, eu quero evoluir, eu quero acender, eu quero entrar na nova energia 5D, porque ela é para mim, ela é no meu formato, é uma energia de cooperação, de amor condicional de benevolência, de compaixão, de leveza, de abundância, de prosperidade em todas as áreas. Vocês escolheram ir para lá. Não lá, num lugar, um estado. E nós estamos depositando os códigos que ressoam com isso. Com essas energias pentadimensionais. E aí vocês vão lá e buscam coisas que não têm a ver com isso. Vocês vão lá e buscam coisas que não são harmoniosas. Que são sobre competição. E é isso que acontece, amados. Acontece um, uma, uma, um choque de ressonância, um choque vibracional, e aí você se sentem mais forte e mais abrupto. Portanto, amados, se vocês decidem ascensionar, decidam de verdade, em todos os pontos da sua vida, decidam ser amor, ser paz, ser gentileza, Ser compaixão, ser leveza, ser alegria. Mas principalmente e antes de todas essas coisas que nós falamos, escolham ser auto-amor. Escolham-se primeiro. Isso não é vaidade. Isso é o amor verdadeiro que vocês ficaram durante séculos separados. Fazendo tudo o que era melhor para os outros e pior para vocês. E agora, isso não tem espaço na 5D. Na 5D, você é prioridade. E você nunca vai ser um ser de prioridade egoística. Porque você carrega junto com o seu alto amor a compaixão. Ela vem junto na 5D... As coisas não vêm separadas. Não é primeiro a cooperação, depois o auto-amor, depois a prosperidade. Não, elas acontecem paralelamente, todas juntas, em ressonância. Portanto, comecem a alinhar os propósitos da sua vida, as escolhas da sua vida... Com a ressonância 5D, do amor incondicional, do alto amor, de se priorizar acima de tudo, porque esta é a chave. A chave, se pudéssemos resumir em uma única chave de entrar na 5D, é criar o alto amor, não o que vocês conhecem na 3D. E é, alguns inventaram também, que é que ser arrogante, que passar por cima dos outros para se autopromover, era auto-amor, isso não é verdade? Isso não é auto-amor. Auto-amor é aquele que se prioriza no seu bem-estar. É aquele que sim, ao mesmo tempo, consegue ter compaixão pelo outro e por si mesmo. É aquele que sabe que não ir a um local que te convidaram Porque tu não vai se sentir bem neste local Não vai prejudicar ninguém Pois as pessoas estarão naquele local, naquela festa E elas estarão lá de qualquer forma Você vai para que eles não falem de você Mas isso não é auto-amor não é o tamanho amor. Portanto, amados, se priorizem. Estejam realmente conectados ao seu coração. E comecem a dar espaço para as coisas da 5D. Para as energias 5D. Para os valores 5D. E aí sim, vocês vão perceber o apoio incondicional que vão receber... De todos que estão ao seu redor. Nós amamos você profundamente, incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, os Andromedanos, as Sharan, os Pleiadianos, Mestre Saint Germain, Mestre Sananda, Mestre Porte, Arcanjo Miguel. E assim é, e assim é, e assim é. Em gratidão amada, em gratidão amada, meu coração se enche de alegria, de amor e de paz, um espaço grandioso em todos esses seres vivem penamente. Amados e queridos seres de Deus, Gratidão pelo trabalho de vocês aqui em Gaia. A parte que cabe a vocês está sendo feita. Nós, como colaboradores, estamos sempre à disposição nós vamos aproveitar este momento para chamar a atenção de que é necessário que vocês entendam a importância do seu trabalho aqui no planeta. Não abram mão de serem os donos da sua vida de serem os donos da sua história. Não coloquem nas nossas mãos a resta estabilidade de fazer essa transição da amizade. Assumam -se seres luminosos que são e deem os passos necessários até estarem plenamente convictos de que verdadeiramente são seres essenciais, originários da fonte criadora de tudo que é. Agradecemos por estarem fazendo a sua parte, porque vemos e reconhecemos que grande parte está sendo feita. E muito feliz ficamos quando identificamos a abertura de vocês a curiosidade em saber mais para se aprofundarem em darem os próximos passos. O fato de já estarem buscando já é parte do processo e já contribui muito com o planeta. Mas mundo ainda precisa ser perfeito. E modificar gradativamente, passo a passo. Mas vocês todos precisam assumir os seus lugares, serem quem são e para o que vieram, assumindo a sua herança divina e então contribuindo ainda mais na medida em que se comprometeram a fazer O alto amor é primordial e fundamental, como já foi dito aqui anteriormente. E vocês precisam olhar para si mesmos com mais compaixão, com mais com mais generosidade, com mais amorosidade do que para qualquer outro ser neste planeta e fora dele. De nada adianta dizerem que eles amam tanto se não amarem a si mesmos, se não fizerem seu movimento interno de alto amor. Olhem para si sem julgamento, sem culpa, sem desmérito, apenas é e amos e comoção. Amem-se estágio em que estão, sabendo que há outros estágios a serem alcançados, há outros patamares aos quais chegam chegarão no momento de vida, não queiram atropelar, sigam a sua paz. Morifiquem imediatamente a aliança da sua vida que estava entregue ao ego e à mente. Entregando ao seu coração, à sua intuição. Isso lhe levará para o espaço da plenitude do ser. A paz e o amor, a felicidade te aguarda. desapegue de tudo, inclusive de você mesmo arrisque-se a mudar de opinião, arrisque-se a estar em novos ciclos, arrisque-se a ler novos tipos de livros, arrisque-se a ouvirem ideias diferentes, desde que estas sejam validas, as ideias da luz, as energias e as fontes luminosas que chegam até vocês e levam para um espaço de expansão e faz o seu coração vibrar de felicidade e a sua mente acalmar. Aprendam a reconhecer. Onde estão colocando o seu próximo passo? Aprendam a reconhecer. aonde ainda eles estão presos ao passado e aos velhos hábitos? Aprendam a se auto-observarem. Para fazerem o desapego de todos os vícios, de todos os padrões e costumes. Que durante tanto tempo e ainda no presente tentam preservar. Vocês são amor, vocês são luz, que precisam se reconhecer, vivendo o um momento presente na grandiosidade do seu ser. Tenho a certeza que a cada passo estamos com vocês e sempre podem chamar mais por nós que estaremos ainda mais presentes. Mas na certeza de que vocês são responsáveis pelos seus próprios processos de expansão. E nós somos apenas coadjuvantes neste processo. Nós amamos vocês infinitamente. Muitas vezes podem nem saber do que estamos falando. Mas nós temos um amor infinito. E vocês moram nos nossos corações. Eu sou o Miguel, junto com a Ariel, o Miguel, Sangramé, desta porte, desta cotinha, Mãe Maria, nesta sala, entre tantos outros. E tudo que eles dissemos agora. Olhem-se, percebam-se, amem-se e sigam o seu coração. Este é o caminho inequívoco para a sua ascensão. Gratidão a todos nós somos luz. Gratidão, Beth, que lindo, lindo, que lindo. Gratidão a todos os seres de luz que vieram aqui uh, estar, né, nos trazendo. Essas palavras amorosas e tão importantes, porque uh, eu achei muito bonito o momento onde eles começaram a falar sobre o alto amor eles... Ai, ah, gratidão, gratidão mágica, gratidão Ângela, Elizabeth, gratidão... Hum. Uh, eles, eles, eles não conseguiam explicar muito bem o que que era o auto-amor de verdade, sabe? Porque eles, enquanto estão falando, eles estão uh, lendo os pensamentos dos humanos que estão ouvindo, né? Então, tem uma confusão realmente sobre auto-amor e arrogância ou, uh, assim, complexo de superioridade, né? Então, eles foram, foram ali tentando, né? Porque realmente o auto-amor... Ele não é aquele que, uh, né, que pisa nos outros ou que se sente superior, não é isso. O auto-amor é aquele que se prioriza ao mesmo tempo que sente compaixão pelos demais, mas sempre se prioriza, né? E ama os outros, ama a si mesmo, ama os outros, ama a si mesmo. Então, é um, uma coisa um pouquinho diferente do que, o que a gente tem na 3D, mas... É isso, né? Acho que aos poucos cada vez mais eles vão trazendo esclarecimentos sobre um pouquinho mais do que é né, esse alto amor Beth, está tá indo a minha internet aí? Pessoal, gratidão, só vim tchau mesmo, que a gente já está há bastante tempo. Gratidão, gratidão. Deu uma falhada ali no final, mas agora está tudo bem, tá? Obrigada, Beth. Obrigada, obrigada, obrigada. A está linda. Te amo, tá? Também te amo